Primeiro livro de Enoque: Enoque no Paraíso, Capítulo 70: 1 Depois disto, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da Terra. 2 Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. 3 Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles. Mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. 4. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Enoque com o Filho do Homem Capítulo 71 1. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. 2. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. 3. Eu vi dois rios de fogo brilhando como jacinto. 4. Então caí sobre minha face diante do Senhor Deus. 5. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. 6. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. 7. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. 8. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. 9. E no meio destas pedras vi línguas de fogo vivo. 10. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. 11. Então o serafim, o querubim, e o ofanin rodearam Nã. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. 12. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. 13. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. 14. Miguel, Rafael, e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. 15 estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. 16. Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. 17. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando, e exaltando. 18. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de Dias. 19. O ancião de Dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. 20. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou me dizendo, Tu és descendência do homem, o qual é nascido para retidão, e retidão descansou sobre ti. 21. A retidão do ancião de Dias não te esquecerá. 22. Ele disse, em ti ele conferirá a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. 23. E assim acontecerá-te para sempre e sempre. 24. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. 25. Contigo estarão suas habitações, contigo o seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. 26. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. 27. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. LIVRO DO CURSO DAS LUMINÁRIAS CELESTES O SOL CAPÍTULO 72 1. Um. O livro do curso das Luminárias dos Céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. 2 toda conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que o um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. 3. Esta é a primeira lei das luminárias. O Sol. 4. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. 5. Eu vi seis portões onde o Sol sai e seis portões onde o Sol se põe. 6. Em cujos portões também a Lua nasce e se põe. 7. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem nas. Seis portões estão no nascente, e seis no poente do Sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. 9. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu, toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. 10. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. 11. O Sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. 12. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. 13. Ele sai através do quarto daqueles seis portões, que estão ao nascente do Sol. 14. E no quarto portão, através do qual o Sol com a Lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem doze janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. 15. Quando o Sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por três dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. 16. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por trinta dias. 17. E então o dia é mais longo que a noite por duas partes. 18. O dia é precisamente dez partes, e a noite é oito. 19. O Sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue se põe nele, o quinto portão. 20. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas sete partes. 21. O Sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. 22. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo duas vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de doze partes. 23. Mas a noite é encurtada e se torna em seis partes. Então o Sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. 24. E o Sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. 25. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de sete partes. 26. Então o Sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no quinto portão por trinta dias e se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. 27. Naquele período o dia chega a ser encurtado duas partes, e é de dez partes, enquanto que a noite é de oito partes. 28. Então o Sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por trinta e um dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. 29. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual a ela, a noite torna-se a nove partes, e o dia a nove partes. 30. Então o Sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por trinta dias, se pondo no oeste no terceiro portão. 31. Naquele período é prolongada desde o dia durante trinta manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante trinta dias, a noite sendo precisamente de dez partes, e o dia oito partes. 32 o sol então o sai do terceiro portão enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste mas retornando para o leste 33 ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias 34 de igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu 35 naquele período a noite é de 11 partes e o dia 7 partes 36 então o Sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. 37. E se põe no oeste no primeiro portão. 38. Naquele período é novamente prolongada tanto quanto o dia. 39. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. 40. O Sol tem assim completado os seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. 41. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, de fronte do céu. 42. Naquele período é encurtada em seu comprimento uma quarta parte, que é, uma porção, e se torna 11 partes. 43. O dia é de sete partes. 44. Então o Sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. 45. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. 46. Naquele período, a noite é encurtado em seu comprimento. 47. Ela se torna dez partes, e o dia oito partes. 48. Então o Sol sai do segundo portão, e se põe a oeste. Mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. 49. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é nove partes. 50. E a noite é igual ao dia? O ano é precisamente 364 dias. 51. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. 52. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. 53. Esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. 54. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama Sol para sempre e sempre. 55. E assim sobe o grande luminar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo como o Senhor ordenara. 56. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. 57. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua. Mas as dimensões de ambos são iguais.